de 2021, a gente viu o Simple utilizar essa faca aqui no Major, que é uma Nomad Knife 100% azul, o melhor pattern entre as Blue Gems. O Simple ficou conhecido nesse Major de 2021 em Stockholm por manipular, digamos assim, o preço das Nomads. Não só dessa aqui, tá? A Nomad Race Hardened, mas praticamente todas as outras skins de Nomad subiram muito de preço desde que o Simple começou a utilizar elas no final do ano passado. E acontece que agora no Major 2022, o Simple tava usando essa faca aqui, na maior parte do tempo, e eu mesmo fiz um vídeo pensando se essa faca iria ou não subir de preço, assim como tinha acontecido com aquela Nomad em 2021. Na realidade, o Cinco não tava usando só essa faca, essa daqui ele tava usando durante metade do tempo, enquanto que na outra metade ele tava usando essa estileto, que é a Hardened Blue Gem, um dos maiores patterns possíveis, dá pra gente perceber aqui que é quase 100% Blue Gem, só tem ali uma manchinha dourada perto da ponta da faca, e aí o que acontece? Logo de cara, que começou o meio de 2022, eu pensei em investir em alguma dessas facas, ou a estileto ou a Ursus, pensando aí na esperança que elas fossem valorizar. Na verdade eu não confiava tanto na estileta, eu achava que a Ursus seria uma ideia melhor, por isso é uma faca um pouco maior né, ela ocupa mais a tela, ela é bem grande digamos assim, mas ao mesmo tempo eu tava muito incerto de se o efeito simple iria se repetir apenas caso a Navi ganhasse o Major ou não. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o Keydrop! Uou! Boa! Ah! Ah! ah! -drop. skin caro é mais simples do que pensas não venceu o Major, o Simple perdeu né, a chance de conseguir um segundo Major em seguida eles perderam infelizmente, méritos para o time da FaZe que jogaram demais sinceramente, vamos analisar se as skins do Brook não vão subir de preço, pode ser que aconteça, será que o Brook é o novo Simple no mercado de skins, manipulador de preços e tal, mas então né, analisando os preços aqui no mercado da China, dessa faquinha a ursos Crimson Web igual a do Simple, só que com float mais alto, sem ser stat-track né, mais barata, mais líquida, a projeção de seis meses dessa faca Realmente tá muito boa. Ela subiu bastante de 700 reais pra perto de 900 reais quando começou o Major. Porém, galera, deu uma queda gigantesca logo depois do Major. Se liga só: a faca caiu aqui pra valores. Que ela tava custando tipo assim dois, três meses atrás. Então, o dessa vez fez o mercado. Despencar e não sei. A mesma faca, só que agora, field tested com o um float um pouquinho menor, realmente tinha dado uma explodida gigante. Ela foi de R$ para R$ 1.200 durante o Major. Uma explosãozinha aí de 18% rápido, muito fácil, né? Mas aí, logo depois do Major, também despencou para valores aí abaixo do que tava custando antes, R$ reais. E a Ursus Minimal Air, e ainda se vende bastante, comparado com Factor New, quase não vende Factor New, tá? A Minimal Air tava custando R$ 1.500 antes do Major, passou a custar R$ 2.000 reais, galera, durante o um Major e depois caiu de novo pra menos de 1.400 reais se a gente vai analisar estileto, galera mesma coisa, mesma coisa mesmo, tá? o Simple fez as facas caírem de preço dessa vez, dessa vez, não aconteceu o efeito Simple já que eles perderam o Major, e portanto as skins do Simple não ficaram tanto em evidência assim como foi em 2021 hein? tem o fato de que em 2021 o Simple tava naquela batalha insana contra o Zayu, ele tava muito hypado, né? agora acredito que o hype do Simple caiu um pouco realmente por eles terem perdido aí Major, então a gente já imagina o que é que vai acontecer Comenta aí se vocês querem que eu dê uma analisada Nas skins do Luke, se possivelmente Já afetou o mercado de skins A vitória da FaZe Clan A gente se vê no próximo vídeo, galera, tamo junto, um abraço, falou